Ama teu amigo e odeia teu inimigo? Isso é fácil, até os publicanos fazem isso Ama quem te odeia Ama quem não merece Nós temos esse... Meu irmão, você quer ver O termômetro se é convertido ou não? Se nós temos o padrão da sociedade Eu faço bem para quem me faz bem Que essa? Eu dou presente para quem me dá presente